Ciao e benvenuto, vinda a una nuova lezione di italiano, com música. Bem-vindo, bem-vinda a uma aula de italiano com música. Eu sou Ana Paula, professora de italiano para falantes de língua portuguesa. E, como você bem sabe, quem escolhe a música ser analisada são vocês. Lá nos stories do Instagram, vocês tiveram duas opções essa semana entre as músicas volare nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Caruso, di Lucio Dalla. Olha, nunca foi assim competitiva essa escolha. Qu Quase teve empate. Isso é inédito. Isso é inédito. Vocês ficaram muito divididos. E quem votou em uma, depois me escrevia em particular. ai ah, mas eu queria outra também. Enfim, mas teve uma ganhadora. Teve uma ganhadora que ganhou por pouco. E é a música que nós vamos analisar hoje. E a ganhadora é... Volare! Nel blu di pinto di blu, Domenico Modunho. Então, vamos já... Um... Estudar essa música, frase por frase, o que ela quer dizer. E como essa música todo mundo conhece, tá na boca de, to de todos, então, é, e eu sou a prof que diz sempre, né? Dá a cara a tapa, vai e fala, o português e o italiano são línguas parecidas, então vai, faz aquela, aquele bem bolado lá, tenha segurança, né? Porque isso ajuda muito a ter segurança. Então, já que é assim... A gente não vai só estudar, a gente vai cantar juntos, pode ser, eu não vou pagar mico sozinho, então você vai me ajudar nessa, você vai cantar junto, porque essa é uma música que eu acho que é muito difícil a gente declamá-la, né, declamar a música ou ler simplesmente, porque ela tá tão assim arraigada na gente que a gente, eu já com as outras músicas eu tenho dificuldade em ler durante as aulas, eu, eu, eu leio meio que cantando, então... Vamos ver o que vai sair aqui? Lembrando somente que se você quiser baixar gratuitamente o arquivo PDF com a letra e a tradução, cioè, cioè, ou seja, com o texto, basta é, clicar no link que eu vou deixar aqui em algum lugar na descrição deste vídeo e aí você baixa e depois pode ter a oportunidade de estudá-la depois. Então, vamos lá. Vamos começando aqui. Ah, só um outro detalhe que eu queria dizer, que é o seguinte. Nesta música, vocês vão notar a presença de muitos verbos no tempo passado, chamado passado imperfeito, ou seja... Quando você costumava fazer alguma coisa, alguma coisa não conclusa, não concluída, ou alguma coisa que você fazia é, contemporaneamente com outra situação, né? Tipo, vamos, vamos, vou explicar aqui. É, eu, deixa eu ver, eu uh, cozinhava enquanto eu cantava, sabe? Sabe? Ai, foi bem fraquinho o exemplo, mas é esse nosso tempo verbal no passado, né? Eu fazia, eu cozinhava, eu cantava, eu bebia, eu trabalhava, eu estudava, tá bom? Então, tem muito aqui nessa música, tem muito esse tempo verbal. E outra coisa, tem também muito é, advérbio de lugar, de lugar, tipo em cima, embaixo, ao lado, na frente, atrás. Então, você vai aprender... Uh, são os pontos fortes aqui dessa música Vamos lá Começando pelo título Nel Blue de Pinto de Blue Nel Blue de Pinto de Blue Ah, e antes também de começar Se inscreva aí no canal <risos> Procure nas redes sociais Deixe seu comentário Deixe o seu like Isso ajuda muito, muito Para que eu possa continuar Fazendo esse trabalho aqui Na internet, tá bom? É, vamos lá Nel blue de pinto de blue, nel blue de pinto de blue, né? Volare, volare é o verbo voar, é o verbo no infinitivo. Volare é igual a voar. Nel blue de pinto de blue, que significa? No azul, pintado de azul. Olha só a palavra blue, azul. É como no inglês, né? Quer dizer, a, a fala, assim, a pronúncia é como no inglês. No inglês a escrita é diferente, mas o italiano, lembre-se de uma coisa. Se o italiano fala de um jeito, você tem certeza que a escrita é daquele jeito. Se, se digamos que na língua italiana a palavra azul se escrevesse como se escreve azul no inglês, né? Com o E é no final. É, assim. Digamos que o italiano diria blue. É. Tá, não significa que o italiano falando inglês vai falar blue, tá bom? Tô dizendo no italiano, na língua italiana, o italiano fala como escreve. Então, é blue porque é azul, é blue, B-L-U, azul. De pinto, o que, que é de pinto? De pinto, estranho, né, como, como palavra assim. De é o pretérito do verbo dipingere, ou seja, pintar, tá? Então, aqui, o que, que significa isso aqui? Significa no azul pintado, pretérito, né? Gente, eu tava dando uma olhada no vídeo e uma parte ficou sem som, bem a parte que eu estava mostrando A diferença das tonalidades de azul, visto que a música é nele blue, de pinto de blue, né? De azul Então, olha só, no italiano, quando uh, o blue é o azul escuro tá? Blue é o azul escuro, que é esse, esse terceiro quadradinho que vocês estão vendo aqui. Aí este primeiro aqui é, se chama celeste, celeste que é o azul bem clarinho, e la via de mezzo, né? Que não é nem aquele clarinho, nem aquele escuro, é azzurro, como la nazionale italiana de calcio, né? Azzurri, então nós temos o celeste, que é aquele azul clarinho, temos o azzurro que é La Via de Mezzo, né? E temos o Blue, que é o azul escuro, que é o que, sobre o qual fala aí a música no né? Blue de Pinta de Blue. Então, vamos ver aqui, começando aqui... Ah, e outra coisa que eu queria dizer. Olha aqui o nome dele do cantor e compositor, Domenico, Domenico Modunho, olha só esse Modunho aqui, essa palavra Modunho, toda vez que no italiano você ouvir este som NH, tenha certeza que a escrita, que ali na escrita você vai ver um GN, tá? São... Raras as palavras em que se pronuncia o gene como, como gene. A gente pode até entrar nessa questão numa outra ocasião. Na maioria das vezes, quando você vir, quando você estiver lendo italiano e, e vir o gene, tem o som de nh, tá? Então aqui é modugno, modugno, né? A palavra é gnomo, a gente fala gnomo. No italiano é a mesma palavra, mas se diz gnomo, tá? É isso. E nós vamos ver aqui nessa primeira, nesse primeiro verso, veremos já esse gene de novo. Olha aqui. Tô com vontade de cantar, mas eu vou poupar o ouvido de vocês, ou não? você cantar comigo, eu canto. Se eu começar a cantar, você vai cantar também, tá bom? <risos> Olha aqui. Não vou cantar. Penso que é um sonho così, Norita. Penso que é um sonho così non ritorni mai più mi dipingevo le mani e la faccia di blu poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito Olha so. penso che un sogno così non ritorni mai più penso doverbo pensare io penso no caso, eu penso, mas mais apropriado é eu acho, tá? Quando você quer dizer no italiano, ai, ah, acho que não sei o que, é penso, penso que hoje fa caldo, hoje está calor. Então, penso é penso ou acho. Então, aqui, acho e eu penso, acho, que um sonho assim, olha o que, tá vendo o que aqui? Cadê o, o mouse aqui? Não dá pra ver. Tá tá vendo esse que? É C-H-E. Essa é uma outra dica aí da escrita do italiano quando você estiver lendo em italiano. Quando você vir C-H-E, o som é que, significado mesmo que no português. Penso que, acho que, tá bom? Acho que... Então, o significado é o mesmo, somente a escrita, que é diferente. E a pronúncia também é a mesma, né? Só que a escrita é com CH. Escreveu com CH? Som de quê? Acho que um sonho. Olha aqui um outro gene. A palavra é idêntica ao nosso sonho, ao sonho em português. Só que a escrita é com gene. Tem gene? Som de nh Então, um sonho. Acho que um sonho. Assim, così. Não retorne mai più, Não retorne nunca mais. Literalmente mai più Mai é nunca. E piu é mais. Nunca mais. Mai piu. Mai più. Tá? Ou seja, ele teve esse sonho e ele acha que ele nunca mais vai ter um sonho desse tipo. Agora ele vai começar a contar o sonho e você vai... Notar ali o verbo no imperfeito, né? No tempo passado, imperfeito. Olha aqui. Ele diz assim. Me dipingevo le mani e la faccia di blu. Pintava. Me dipingevo. Io dipingevo le mie mani. Eu pintava as minhas mãos. Pintava, tá? Uma coisa, um, um detalhe. Quando você quiser usar o verbo neste tempo passado, quando você... Né? quiser usar no imperfeito e você estiver falando sobre você, o verbo terminará com vou, com o. Né? Pintava, eu pintava, eu dipingevo, eu estudava, eu studiavo. eu trabalhava, eu lavorava. Tá? Então, se você souber qual é o verbo para usar, em se tratando de você, falando de io, é só você saber qual é o verbo e aí conjugar, né, o final é sempre avo ou ava, tá? É interessante que até os meus filhos, às vezes, né, quando eram menores também... Mas às vezes acontece até agora Quando eles, eles querem falar em português de alguma coisa que eles faziam Aí às vezes eles, eles, eles terminam com o O verbo em português Eles falam, né? Ah, eu estava brincando Em vez de dizer, eu estava brincando eles, eles falam assim Eu tava brincando Eu tava brincando Porque tô acostumado que com io Termina com o, tá bom? Então, eu pintava as mãos lemani plural lemani as mãos Ela fatia e la faccia di blu, de azul. E o rosto, ou melhor, e a cara de azul. Faccia é cara mesmo, tá? Se você quisesse dizer rosto em italiano, tem outra palavra para isso, que é viso, viso, viso. Mais chique, né? O rosto e viso. Aqui, viso. Aqui é faccia, é a cara mesmo de azul. Então, este é o sonho. Ele pintava le mani e la faccia di blu. Poi... E aí, de improviso, de repente, de improviso, de improviso, venivo dal vento rapido. Este venivo também, olha só, passado, imperfeito, né? É, é, é literalmente vinha. Mas o que, que ele quer dizer aqui? Eu venivo dal vento rapido. É, Vamos lá, literalmente é vinha pelo vento sequestrado, arrebatado. Rapito seria sequestrado, né mas neste caso, arrebatado. Então, literalmente, vinha pelo vento arrebatado. Mas é, se usa muito esse verbo venir, é, uh, pra, pra, quando no português nós queremos dizer, então eu era... Eu era arrebatado pelo vento, né? Eu era, eu fui, tá? Então, aqui é isso que ele quer dizer. Então, de repente, eu era arrebatado pelo vento, ou pelo vento arrebatado, né? Foi de improviso, de improviso. cosa é sucesso de improviso? Venivo, dal vento, rapido. O vento me... Arrebatava, me sequestrava. E incominciava a volar Nel cielo infinito. E incominciava a volar Nel cielo infinito. E começava. Olha aí de novo. e Começava. Olha a pronúncia do sei. Sem o H é ti. Com o H é que. H ali no meio, que. Aqui, ó. Assim é que. Assim é ti. Com H? que Sem H? Ti. Então, encomenthavo e começava a volare, a voar, nel céu infinito, no céu infinito. Eu sei que tem uma marca aí, né, no, no Brasil, de alguma coisa lá, de cartão, né, de débito, alguma coisa assim, ou de crédito, eu não, eu não sei, não tô por dentro, porque isso aí veio depois do, de 2007, eu já estava aqui. Mas é, a pronúncia, olha só, significa céu, cello, significa céu. Vocês devem ouvir todos os dias essa palavra, e provavelmente ouvem cielo, né? Cielo. A pronúncia correta é cello, cello, e significa céu. Então, e começava a voar no céu. Então, olha só, ele pintava a cara e as mãos de azul, vamos imaginar a cena. Aí ele, ele, ele era arrebatado pelo vento e começava a voar no céu infinito. E aí, Refrão: voarei, voar, oh, oh cantarei, cantar, oh, oh, oh, nel blue, de pinto de blue, no azul pintado de azul. Felice de estar lá-su. Felice de estar lá-su. Lui não está volando, não? não estava volando, ele não é, não estava voando no céu infinito, então ele está dizendo que ele estava felice, feliz de estar lá em cima, lá-su, la lá-su, la lá em cima. Hum? Esse lá ele é assim mesmo, escrito Assim, L-A-S-S-U, aí que eu, a latasteira é em português, é, so, é um casino. Assim, laço escrito assim, e significa literalmente LÁ EM CIMA, mas você pode encontrar também a palavra, somente a palavra SU, SU, que também significa em cima. Então, toda vez que você ouvir SU, sul é sempre alguma coisa que está em cima, então feliz de estar lá em cima. Aí ele diz assim: E volavo, volavo felice, piu alto del sole, d'ancora più su, e voava, voava feliz. Olha o verbo aí, voar no passado imperfeito, e eu voava, e eu voava, e eu voava, voava felice, feliz. feliz. Più in alto del sole, o que significa piu? Lembra que eu falei mais più? Isso, então piu significa mais. Então, mais alto. Uh, più in alto del sole é mais uh -huh. acima do sol, né? In alto del sole, mais alto que o sol, ou em cima do sol, né? Mais alto que o sol. Ed ancora più su, ed ancora più su, ed significa e. Ele só tem esse D aqui porque essa palavra seguinte começa por vogal. Então, para não ficar né, uma palavra é ancora, o que não seria errado, mas aí muitas vezes os italianos colocam esse D, isso vai acontecer sempre. Sempre não. Sempre que tiver o de, é porque a palavra seguinte começa por vogal. Tá? Então, ed ancora e ainda piu su mais em cima. Lembra que eu disse que su significa em cima? Piu mais em cima. Então, eu vou lá, vou vou felice. Più in alto del sol ancora più su. Mais alto que o sol e ainda mais em cima. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù Olha só. Mentre il mondo pian piano. Enquanto o mondo Enquanto o mondo se já ouviu essa expressão piano piano? É devagar? É devagar? É devagar? É devagar, é devagarinho. Divagar, piano piano é devagar. É lentamente. Tá bom? E aí, a locução piano-piano, é, a repetição da palavra piano forma essa locução que é devagarinho, lentamente. Então, por que, que aqui faltou o O? Porque acontece, muitas vezes, é, da palavra perder a última vogal para poder, uh, por uma questão de métrica, enfim... São vários os motivos, mas a palavra é piano. Como aqui, então, é, tem gente que fala, é errado dizer piano, piano? Não é errado, mas tem gente que fala pian, piano, entendeu? Não não tem, e aqui na música, por essa questão de métrica, ficou Mentre il mondo, pian, piano, pian, piano, spariva, spariva lontano laggiù, spariva, também está no piano passado imperfeito. Aquele, né? Eu fazia, né? Aqui no caso é desaparecia. Mas por que que está com A no final? Eu não disse que era tudo com O? Não, eu não disse que era tudo com O. Eu disse que quando se trata de você, de você não, e o quando você está falando io o sempre que for io vai terminar com O. Aqui, pariva era Lui. Era eu, ero, io, ero io, Olha, ero, ero eu. Não, não, não ero io. Quindi finisce com la, porque parla de uma terça persona, de uma un, coisa, de um lui, de um lei. Então, spariva, porque fala de quem? O que desaparecia lontano laggiú, longe laggiú, lá embaixo. Quem desaparecia? O mundo. Mentre il mondo, lui, il mondo, spariva. Então é se fosse se fôssemos conjugar este verbo desaparecer, sparire, sparire, sparire, sparire. Tá? Então é io sparivo, tu sparive, e Lui, o oh, leis pariva. Neste caso, il mondo spariva um, espariva. O mundo desaparecia. Lontano. Longe. Laju. Lembra do laço Olha o laju. É lá, lá onde? Lá embaixo. Lá deu. Laçu. Lá então. Quando você vir su é em cima, ju é em baixo, a palavra pode ser utilizada singularmente, só ela, sozinha, sem o lá também. Qu quando você fala no português, ah, tá lá em cima ou tá lá embaixo, você pode falar no italiano, está lá su ou está lá Quando você quiser dizer somente em cima ou embaixo, você diz su e ju, tá bom? Então, aqui ele ele diz, ah, Mentre il mondo pian piano spariva lontano la ju. Enquanto o mundo lentamente desaparecia, longe, lá embaixo. Uma música dolce suonava soltando per me. Uma música doce suonava, verbo suonare, tocar. Aqui a mesma coisa, o verbo está no passado, imperfeito, imperfeito aqui, pretérito imperfeito, né? tocava, e termina com a, a conjugação é assim, porque o que tocava, a música, Eu sonava, tu sonava, e o tu suonava, e música sonava, tocava, a música, a, canção, a música sonava somente para mim, soltanto per me, somente para mim, olha aqui, se, som de, som de é che volare o oh, oh, cantare o oh, oh, nel blu dipinto di blu felice di stare lassù a ele fala assim ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché significa mas todos os sonhos, todos os sonhos. Nós vimos sonho, singular, vimos antes, né? Il sonho. E sonhe, plural, tá? O plural no italiano, normalmente, quando a palavra é masculina terminada com o, quando vai ao plural, será, terminará com o i. E outro detalhe: toda vez que você tiver a palavra tutti, tutto, tuta. Sim, <risos> no singular também. Toda vez que você tiver tutto, tutti, tutto, tuta, tutte, que é o plural feminino, ou tutti, você vai ter o artigo depois como aqui, tutti e sonhe. Ele, ele não diz assim. Tutti sogni. Embora apareça. Tutti sogni. Tutti sogni. Tem sempre o um artigo. Algo que você faz todos os dias. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Tem sempre o um artigo. Por exemplo, tutto il giorno. Singular. O dia inteiro, né? Tutto il giorno. Tutti giorni. Todos os dias. Então, quando você tiver tutto. A palavra tutto e as suas variáveis. Você vai ter o artigo depois, tá? Isso é um detalhe que, se você tá no comecinho agora, você vai ver que vai fazer sentido logo, logo. Então, mas todos os sonhos, quando, nellalba, no amanhecer, svaniscon, porque esse svaniscon é a mesma coisa do piano, piano, perdeu o aqui por uma questão de métrica. Perché il verbo è svaniscono, svaniscono. O che è svanire? Svanire è desaparecer. È come un desintegrarsi, sabe? Desintegrar, desaparecer pian piano, sabe? È svanire, svanire. Perché è svaniscono? Perché si tratta di tutti i sogni, al plural. Então, tutti i sogni svaniscono. Plural, tá bom? Tuti svaniscono. Todos os sonhos desaparecem, se desintegram na é nel alba, ou seja, durante o amanhecer. Porque ele diz por quê? Porque, porque, quê? porque, quando tramonta a luna, lhe porta com sé. Porque quando tramonta, se põe a lua, quando a lua se põe, tramontare é pôr-se, né? Então, quando a lua se põe, tanto que tramonto, tramonto, o substantivo tramonto é o, o, o pôr do sol, ah, não vou escrever pôr do sol, tramonto, ele tramonto El alba é o amanhecer Gente, hoje eu tô, tô, né? Tramonto é o pôr do sol El alba é o amanhecer Aqui ele está usando como verbo Tramontare, tramontare La luna tramonta, a lua se põe Então, por que que os sonhos desaparecem Com o nascer do sol? Porque quando a lua se põe Lhe porta com sé lhe porta com se os leva com ela consigo com se consigo que que é esse li aqui a quem se refere esse li aos sonhos aos sonhos também está no plural lhe porta lhe porta tá os leva os leva então Está no plural porque se trata de sonho plural masculino. Tá Li porta com você, os leva com ela. Mas eu continuo, mas eu continuo. <risos> mas eu continuo a sonhar. Ah, não, peraí, In italiano primeiro. Mas eu continuo a sonhar e negli occhi tuoi belli. Mas eu continuo a sonhar negli occhi tuoi belli. Mas eu continuo a sonhar. Nos olhos seus bonitos, lindos, lindos. Continuo, io continuo. Verbo continuar, io continuo. Olha a sílaba forte, a sílaba tônica no ti. Io continuo. Tá? Não é, não será? Nunca. Io continuo. É io continuo. Io continuo. Dilo tu forte, ad alta voz, diga você em voz alta. Eu continuo. Eu continuo a sonhar, você. Eu continuo a sonhar. Olha o gênio. Nele, olha o nele ali também, o g ali. Aqui é o plural masculino. é Nós, né? No plural masculino. Se não tivesse o ne, que seria no NO, seria uh, uh, no né? occhi os olhos. occhi significa nos olhos, tá bom? Sempre aqui, ó, o GL, o GL tem o som GLH, do nosso LH. Então, enquanto o N, o GN tem o som do nosso NH, o GL tem o som do nosso LH. Então, é, continua A SONHARE, occhi tuoi BELLI. Nos olhos, seus lindos. Ah, mas o italiano fala sempre assim, occhi, toi, belli. Não. O, no italiano existe muito essa flexibilidade, você colocar o aditivo ou uh, na frente, antes do substantivo ou depois, mas logicamente estamos falando de uma música. Então, literalmente, significa assim, significa isso. Nos olhos, plural, occhi, nos olhos, seus bonitos, lindos, beli, sempre tudo aqui no plural, olha aqui o c-c-h-i, ok, ok, tá? Som do nosso q-u-i, que sono blu come un cielo, trapunto di stelle, que sono blu come un cielo, trapunto di stelle, que são azuis como um céu, Ornados de estrelas, decorados de estrela. Olha só aqui, um detalhe aqui. Então, aqui nós sabemos que é que. Que sono blue? que sono blue? Sono, está no singular ou no plural? Aqui fala, lhoquito i belli, sono blue." Si, si subintende si, si capisce no che si tratta del plurale. Perché? Perché? Perché si parla degli occhi tuoi belli al plurale. Giusto? Sono... Gli occhi tuoi sono blu. I tuoi occhi sono blu. Perché che blu continua blu? Perché nós vimos antes che... O título da canção é Nel Blue de Pinto de Blue, ali está no singular, é Nel Blue, no azul. Por que, que aqui estamos falando né, uma frase no plural e continua blue? Porque as monossílabas em italiano não vão ao plural, são invariáveis. Então, blue será sempre blue. Não muda, a palavra não muda, não, não, de jeito nenhum vai ser sempre blue, tá? É, a gente a gente vê que está no plural, a gente percebe que ali está no plural, então seria azuis por causa do restante da frase. Lhoque tuoi sono blue. Então, é por isso, porque é uma monossílaba. Blue, uma sílaba só. Sílaba única no italiano não é, é invariável, não vai ao plural, vai ser sempre assim. É, é, aqui, blue vai ser sempre blue, no plural ou no singular, tá? Então, sempre que você quiser dizer que alguma coisa é azul, se você quiser dizer que questo cellulare è blue. E digamos que isso é um celular também, é uma capinha. Uh. Questi celular e sono blu, sempre blu, blu, blu, vai ser blu, blu, invariável Que sono blu come un cielo tra punto di stelle, como um céu trapunto de estrelas, como um céu ornado de estrelas. Volare o oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, no azul. Mais aqui, ó. delhoquito e blue. Você? Dos olhos seus azuis. No azul. Dos olhos seus azuis. Felice de estar equadju. Feliz de estar onde? quadro, quadro, Olha ali, a gente viu lá de Agora é quadju. Quadju. Quadju. Tá vendo? La su, lá ju, porque ele estava longe, então ele fala lá, né? Agora, onde que ele está? Ele tá lá, ainda lá em cima, no céu voando? Não tá. Ele disse que ele já já desceu, mas ele está feliz de estar onde? Aqui embaixo, qua, qua ju, aqui embaixo. Su, ju. la su, uma coisa longe, distante, lá em cima. Se ele estivesse falando lá de cima do céu, ele diria. Quaçu. Mas ele está lá embaixo. Agora, ele porque ele está com ela, tá bom? Então, ele está feliz de estar aqui embaixo. Porque ele já desceu, porque já não é mais noite, não? Lalba, a portada isso aí, isso sonho. Então ele está lá embaixo, mas ele está feliz porque ele está viajando, está sonhando de la mata, blue blu la mata. E continuo, e continuo, sílaba tônica no ti, e continuo a volar feliz più alto del sole. E continuo, e continuo a voar feliz. Mais alto que o sol, ed ancora più su. O que significa? Isso, e ainda mais acima. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, enquanto o mundo lentamente scompare desaparece nos olhos teus azuis. Nos teus olhos azuis. La tua voce é una música dolce que suona per me. A tua voz, la tua voce, voce, a tua voz. Olha que engraçado. Voz, voce. Paz, pace. Uh, fugaz, fugace. Uh, que mais? Que mais? que Ó, oh, associa aí, tá? Associa. Terminou ali com Z... Pode ser que no italiano vai, acabar, vai terminar com C, C, tá? Então a tua voz, porque ele está falando diretamente com ela. Então é tua e tuoi occhi, os teus olhos, segunda pessoa, tu, tá? Então é a tua voce e tuoi occhi. É uma música doce que toca pra mim. É uma música dolce que suona per me. Volare é finito, ó. Me si. Cantare. Nel blue de lho que é feliz de estar com a Nel blu de lho é feliz de estar ecuajú. com a com você. É isso, você gostou dessa música? Deixa o seu gostei. Espero você nos stories do Instagram para música da semana que vem. Aguardo sua contribuição lá na sua... A votação da música da semana que vem. Se você gostou, compartilhe este vídeo. E a novidade é que domingo, quando se comemora o Dia dos Pais, aí no Brasil, nós teremos, eu vou publicar aqui no canal, o show de um tenor italiano. Um show que esse tenor italiano fará é, aí, aí no... Aí, em São Vicente, acho que é São... isso. Em São Vicente, tá no litoral, e será publicado aqui no canal com as músicas, os clássicos italianos em homenagem aos pais, né? No dia dos pais, e entre as músicas, entre esses clássicos italianos. Teremos também Volare, no né? Blue de Pinta de Blue, Domenico Modugno. E aí agora você já sabe do que se trata, você já sabe cantar. Agora você vai baixar esse arquivo e vai treinar. E aí você vai poder cantar uh, também junto ao tenor italiano, tá bom? Bonini, Ezio Bonini. E, e esse show será também transmitido ao vivo no sábado, às 19 horas. Então, fique ligado que lá no Instagram eu deixo o link para quem quiser assistir ao vivo. A gravação, por uma questão de qualidade da imagem, será publicada no Dia dos Pais, dia 9 de agosto deste ano, 2020. E será publicada aqui no meu canal. É isso. Te vediamo na próxima lezione. Um bacio. Tchau.